Muita gente me pergunta, Fábio, o que você mais gosta nos Estados Unidos? eu sempre respondo que é a liberdade que eu tenho aqui. E não é aquela liberdade de, ah, não posso sair na rua porque o cara vai me roubar. Não, é a liberdade de eu fazer o que eu bem entender, quando eu bem entender. Hoje de manhã eu acordei e eu vi uma notícia no jornal falando do Jornal do Brasil falando que os hotéis que têm academia vão precisar por lei não sei se já votaram se já passaram se não passaram estão votando por lei ter um professor de educação física nesses hotéis para poder uh, tocar a academia aqui nos Estados Unidos as pessoas já estão cansadas de saber se você já assistiu meu canal aqui tem vídeos falando sobre isso que a academia de musculação aqui não tem professor de educação física e para você ser um personal trainer você não precisa ser um professor de educação física você pode fazer qualquer curso aí do, do estado e em seis meses você pode ser um personal trainer na, na academia ou até por conta própria e outras coisas aqui que eu que eu posso fazer porque eu quero por exemplo quando eu preciso trocar a pastilha de freio do carro eu vou na loja compro a pastilha de freio e troco eu mesmo, se eu não quiser levar no mecânico, tem todas as instruções ali, é tudo facinho, já tem as ferramentas prontas, eu vou, tiro, coloco, tipo, em meia hora tá pronto. Uh, e eu tô falando isso porque o, o ar-condicionado do meu carro deu problema e, e eu fui na loja e eu comprei esse, esse tubo aqui, né, pra poder recarregar o ar-condicionado. E aqui tem todas as instruções que qualquer pessoa pode ir e... Em 10 minutos recarregar o ar condicionado sem precisar levar o carro no mecânico Que no Brasil, se você for fazer isso, eu não sei né, faz, fazem 17, 18 anos que eu saí do Brasil Mas eu imagino que você tem que levar no mecânico, e o mecânico vai tentar te vender o de Deus e o mundo E você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo E não é tão fácil para as pessoas fazerem as coisas no Brasil igual é aqui Tipo, como eu falei, eu tive problema no ar condicionado, eu vou na loja eu compro o produto, vem todas as instruções, vem até. Se você vê aqui, ó, vem até um papelzinho que é um termômetro que eu coloco no, no ventilador do meu carro para ver se a temperatura está aumentando ou não. Eu abro, tem uma válvula, eu encaixo isso, aperto o botão e em 10 minutos está pronto. Então. É essa liberdade que eu estou falando, que eu tenho nos Estados Unidos, que, que eu vejo que no Brasil você não tem, que você não pode fazer o que você quiser, você tem que ter um professor de educação física numa academia. Eu sei que muita gente vai vir aqui no meu canal e me xingar porque é, vai ter os frangos fazendo o que quer, fazendo coisa errada, e que tem que ter professor de, de educação física e isso e aquilo. Eu acho que se a academia quiser ter um professor de educação física à disposição, à disposição dos alunos, que faça, mas eu acho que o governo não tem que se meter no que a academia tem ou não que fazer, eu acho que não, não cabe ao governo fazer uma lei falando que tem que ter um professor de academia uh, nas, nas academias do hotel, um professor de educação física nas academias do hotel, ou uma lei que fala que tem que ter um professor de educação física nas, nas academias de, de musculação, ou uma lei que fala que certos serviços só o mecânico pode fazer, ou uma lei que fala que, sei lá, sabe que você precisa de um profissional de arquitetura para poder assinar Uh, ou desenhar o, o, uma planta, e, sabe, coisas, coisas desse tipo. Eu acho que, que o governo se mexe demais no Brasil na vida do cidadão. O governo ele inflou muito e ele tá e ele controla a vida do cidadão e, e o cidadão não tem a liberdade para fazer o que bem entende quando bem entende. Então é por isso que eu sempre falo que uma das coisas que eu mais admiro aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que eu mais gosto aqui nos Estados Unidos é essa liberdade que eu tenho para poder e recarregar o meu ar-condicionado quando eu preciso E ir na academia treinar sem precisar de um professor Criando o meu treino quando eu quiser Até o próximo vídeo, tchau!